Meus queridos e queridas Tolkien Talkers, olha só quem me encontrei aqui. É isso mesmo. O encontro do século, o choque de titãs, começou. Agora é Brasil e Zoropa numa vez só. Inesita, e aí? Olá Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como podem ver, o vídeo de hoje é muito, mas muito especial. Onde é que nós estamos, César? Nós ah, estamos em Londres. London. Na Inglaterra. Terras de Sua Majestade. Na terra de Sua Majestade, hum. na terra de J.R.R. Tolkien, o professor. É isso aí, e a gente escolheu aqui um lugar todo bonito, oh, fino é aqui, assim, com, este, com este tempo bem british, que está frio que agora, e chuva. O barulhinho é, ali ao fundo é uma fonte de água, Não. está um nojo, é, um nojo mesmo. Um nojo. mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações, para estarem sempre a par com acontecerem vídeos novos. E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal. E se gostarem deste vídeo, valeu demais ou obrigado, porque agora já temos essa função também ativa aqui no YouTube. Bem, nós estamos aqui para fazer um conteúdo um pouquinho diferente, não é? Super diferente e o César vai entrevistar-me. É isso mesmo. Pois é. Muita gente pergunta, ah, mas como que a Inesita chegou no TT? O que, é que ela fazia ou não? Então hoje, a história real será contada. Saberemos tudo em detalhes, aqui, agora. Pois bem, Inesita, como você chegou até o TT? É o que o povo quer saber. Bem, uh, reza a lenda que havia um grupo no Facebook que era o Dragão Verde. Não sei, cadê o grupo? Cadê o grupo? <risos> cadê Sim, é o grupo? grupo? E eu fazia parte do Dragão Verde, né? E via lá os poços do pessoal a partilhar livros e tudo mais. E eu tinha um livro da Europa América, que é E tem, que é A Cozinha do Senhor dos Anéis. E eu, só assim para mostrar, a ver se, se pegava, mostrei esse livro de receitas de, do Senhor dos Anéis, uh, aqui, que temos em Portugal. E, do nada, recebo uma mensagem do César: Olá Inês, gostavas de gravar vídeos de receitas? E eu. Como assim o um César, o César ídolo, estava a mandar mensagem? Tipo, é uma comum mortal. E pronto, e foi assim. Eu disse que sim, né claro, mas eu demorei a, a fazer as coisas. E o César era muito chato. online Inês, tudo bem? Já, já fizeste? Já tens o piloto? Já tens o plano? E eu, tipo assim, eu estava nervosa, né Óbvio, e, e, e, gravar um vídeo para o TT, porque eu já conheci o TT há cerca de um ano. Fiz maratona do TT, tudo de uma, vi tudo de seguidinha. E eu gostava muito do canal, né? E então, eu gravar um vídeo para o TT era algo... Oh, meu Deus! Então, demorei alguns meses ainda até gravar o primeiro vídeo, mas pronto. Depois saiu a resenha né, do livro e saiu depois a primeira receita, que foram as batatas do velho feitor, né? Yeah. Do pai do, do Sam Gamgee. Ah, e isso daí foi muito rápido. A Inês postou a foto do, do, do livro, livro yeah. no grupo, já abriu o direct e já mandei. Olá, você gostaria de Olá. saber da, da... eu já ouvi tipo, falar da iniciativa Tolkien Talker. Da iniciativa Tolkien Talk. Talker, coloquei meu tapa-olho, tipo Nick Fury, assim, e já fui chamar. Porque então, o negócio é o seguinte, aqui, meu, bobeou, a gente dá trabalho mesmo, e é. aumento, aumento de trabalho. E aí, a Inesita. Começou a fazer para a gente essa resenha, depois fez a primeira receita, a segunda, ganhou o quadro dela que é o TT Chef, depois ganhou mais aumento, hoje tem o quadro TT News. E, e, e o, melhor, o mais engraçado é, eu tinha medo que deixasse de haver vídeos de receitas. E hoje em dia já, já, nós já nem temos feito o TT Chef porque já não há assim receitas que val, valham a pena serem feitas. Então, por, enquanto. por enquanto. Por enquanto, que temos, temos aí... Uns planos. Então eu tinha muito medo de deixar de gravar vídeos para o TT e eles dizerem-me assim: olha Inês, já acabaste as receitas, podes ir à tua vida. Inocente. Então eu começava a mostrar assim coisas ao oh, César. Mostrei-te aquele set que eu tenho do, ponê, do Pressing Pony, do Lego. do Lego. Olha, tenho aqui. Vou, não, isso, até Aliás, disse: olha, vou comprar. A gente queres tem aqui, um... vai yeah. estar na descrição. Tem isso e, Lego. Eu, eu, eu mandei assim ao oh, César: olha, vou comprar, posso gravar vídeo. Depois comecei a mostrar o Hobbit pop-up, assim livros que eu tinha que saber que não havia lá. Uh, o, as Rock Candy, também sei que foi dos primeiros vídeos, aquelas bonequinhas da Funko. Então, eu, eu queria fazer mais coisas diferentes. E coitadinha de mim que nem sabia que isto é um caminho sem volta, né? Pronto. Exato. Então, a gente já tem uh, sei lá quantos vídeos no TT uns 20... <risos> é, são qual... um vídeo, 20 qualquer coisa. É, 20 vídeos no TT Chef, não sei quantos TT News, Muitos vídeos de conteúdo, de unboxing, como as Rock Candy, do Lego, é. é, xadrez, bonequinhos, patinhos... Patinhos da... <risos> da uh, NumSkull. tops Aliás, tem um vídeo meu que são todos os Pops que eu tenho é. na minha coleção. Só que a coleção da Inês é maior do que a minha. Então a Inês vai fazer a complementação é. dessa coleção. Então a gente vai ter tipo quase todos os é Pops. É o coleção Funko Pop 2.0. É. Então vai ser assim: se você gosta de Funko Pop, vai ter dois vídeos, basicamente com todos, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? É. Bom, enfim, foi assim que a Inesita chegou pra gente, foi ganhando aumento. Aliás, a Inês grava mais vídeo pro TT do que eu. Fui enganada. Eu, porque eu faço é, vários outros trabalhinhos e tal, é. e aí a Inez vai o ser. O trabalho correndo. por trás das câmeras, ninguém sabe. Não sabe mesmo, não sabe nem como que o telefone está de pé aqui. É, como é que ele não está gravado? Está todo esse aqui de Londres. É, aqui estamos muito chiques. Aí por trás está. Por trás tem tá uma caixa de sapato com o telefone quase caindo, o vento tentando balançar ele. Mas eu acho que é isso, né, Inesita? Todo mundo sempre queria saber como que você entrou, como que faz as coisas é. e esse foi o primeiro. E, ah, não. E foi em dois, importante, foi em 2018. Yeah. E é a primeira vez que a gente está se vendo. É verdade, é a primeira vez que nos vemos. Exato. Estão quatro anos, E o César disse assim, Inês, eu vou estar em Londres. Nós nunca vamos estar tão perto um do outro. Vem! E eu, tipo assim, bem. Ah, e só para que saibam, eu vim e vou-me embora hoje. Tipo, é mesmo, só para... Só para agraciar-me com sua com esta... beleza, <risos> presença, carisma e simpatia. Uh -huh. Só a rir, mas é porque isto é uma é uma situação muito é única na vida. Esperemos que não aconteça só novamente daqui a 4 anos, né? Não. Daqui a 4 meses. Quem era? Quem sabe. Who knows? Não, não é spoiler. Não. Mas pode ser. Mas pode ser. Talvez. Mas não. Sim, só que Não. não. É. Só que não. Não, não é. Então é isso, acho que a gente pode já se despedir. É. A galera sabe como você chegou e nós temos ainda outras coisas para fazer na Terra da Rainha. Exato, Temos também te, queremos gravar mais conteúdos hoje para vocês, né? Por isso. Se der certo, a gente já vai fazer um outro vídeo muito legal. Agora, mas... já de seguida, Não, isto aqui a gente está tá dia livre, mas é, olha, é o chicote. É só o chicote do balde. A Inês, veio a Londres para passear. Olha, Inês, estava a pensar, vamos gravar aqui 20 vídeos. Eu já vim com tênis, é, tipo, já aquele, aquele meme do Pikachu. Aqui do... do in... Então é isso, meus queridos e queridas Token Talkers. Relembrando, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo no ta... aqui do canal, faça parte da Membership do TT. É isso aí, você vai ter acesso a lives, Conteúdos, muita coisa legal, audiodramas aí exclusivos saídos dos nossos baús secretos do TT, enfim, muita coisa. Pode comprar os nossos livros pelos links da Amazon ou do Submarino, nossas camisetas na Nerd Store. Tem mais alguma outra coisa? Assinar o Prime Video. Assinar o Prime Video, o gosto outra vez, o valor demais, tudo, pessoal. Várias opções, tá tudo aí embaixo. Yeah. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Espero muito que tenham gostado deste TT. Um grande abraço na Maria. E aí, como mais? Como tem que fazer o fechamento, porque eu falo na Maria, você fala o um é. grande beijinho. Você quer inverter? É, posso ser isso, né? Então por isso vamos aqui nos despedindo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Isso. Vemos no próximo. <risos> então é isso. Não, deixa ser, Vemo-nos, não é, Nos vemos. Vemo... meu Deus. Então é isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemos. Vemonos... <risos> vemos no... Vemonos... Vemos. nos Vemos. Meu Deus. Vemos. Vemos-nos. Vemos-nos. Vemos. nos vemos no... vemos no próximo. <risos> Espero muito que tenham gostado desse vídeo. V